E aí gente, sejam todos muito bem-vindos, é o Bigodon na área e cara, hoje eu tô aqui com ele. E aí pessoal, eu sou o Atim, sejam bem-vindos aqui ao canal do Bigodon. No vídeo de hoje vai funcionar da seguinte forma, vocês, o pessoal que acompanha meu canal, sabe que eu meio que cheguei, meio que cheguei não, cheguei aí na arena da... é que eu falo meio que cheguei? Porque eu, eu não tô conseguindo ficar muito na montanha do corpo. Naquel. Eu tô naquelas, tô meio que meio desequilibrado o negócio. Uhum. E o Atim vai montar um deck pra mim, um deck que vai ser meu deck principal, o Atim monta essa ideia do vídeo. O Atim montar um deck principal pra mim, né? Beleza, Atin E beleza. nós jogar uma partida e passar algumas dicas no vídeo de hoje, ok? Uhum. Tudo bem. Beleza, então. Então, galera, já estamos aqui no Clash. O Atim vai começar a montar o deck agora. Ele vai começar a escolher as cartas. O que Eu tu tá mesmo. pensando? O que, que tá em mente, Atim? Que, que tá tu bolar pra mim aí? Então, galera, a gente tá com um deck bem interessante. Um <risos> Esse deck aí dela. tá maravilhoso. <risos> tem alguma, algumas magias, uma bandida. Um deck central vamos, vamos dar um trato nisso aqui. Vamos dar um beleza, trato. então. Ó. Ok, eu ouvi falar que o Abigodon gosta de Golem, Um goleão. então, Uma então carta vamos, muito forte. vamos tentar fazer um deck de Golem, porque a parte mais importante é você realmente gostar da carta que você está usando e do deck É de E que combine com o seu estilo de jogo, então vamos colocar primeiramente o Golem Agora pras ranqueadas, eu acho que tem bastante pessoal usando Bárbaros, pessoal tá usando é, goblins, Gangue de Goblins Então eu acho que o Príncipe das Trevas é uma boa escolha pra gente porque colocar Porque ele dá dano em área, no caso, né? Quando Sim, ele tá o com... Príncipe das Trevas é muito bom Agora é mais esse novo meta ainda tá melhor ainda O Coletor de Elixir, porque é um deck de Goblin, claramente então, A gente ia precisar do Coletor de Elixir pra fazer os nossos combos Fazer uma alandragem é. Agora as Araqueiras a gente precisa de um pouco de defesa aérea é é servo? O deck tá ficando muito parecido com o deck que eu já mostrei no meu canal, que é o deck rápido de gola, se vocês estiverem interessados. É, eu expliquei também um pouco mais sobre o deck, a gente vai explicar um pouco aqui também, só que, não sei, se vocês estiverem interessados, pode passar lá. É. Dicas, dicas mais técnicas lá no canal da TIM, é um canal que tem bastante dica galera. A gente vai ter o Relâmpago, caso nosso oponente tenha Torre Inferno, que altera muito, Mago Elétrico cautela muito também, então Relâmpago vai ajudar contra essas tropas. mais? Qual mais? Qual mais? Bruxa Queríamos Sombria bruxa Sombria pra matar os tanques, claro, é claro A gente precisa de alguma coisa pra então, matar novinha, os tanques Novinha, novinha, tá aí há pouco tempo Tem é a Bruxa Sombria Bruxa Sombria, não vem não A Tinga, é único, isso aqui A Tinga Antor <risos> Não, beleza, então E qual é a última carta que a gente escolheu? E a tronco. última carta vai ser o Tronco Eu acho que isso Esse é, um é o deck? muito bom Esse é o deck é muito bom é, a única diferença é que, na verdade, vamos trocar aqui o Mega Cell com o Espírito de Gelo porque o deck estava ficando muito caro, estamos 4.5 de Elixir então o Espírito de Gelo vai ajudar a ciclar um pouco mais os nossos coletores de Elixir A ideia do deck vai ser defender, pegar vantagem e atropelar com um golem e o nosso combo e jogar várias coisas atrás. Beleza, cara, acho que eu vou pegar esse deck aqui, vamos começar uma partida. O Atim vai conduzir toda a situação aqui, beleza? Então a culpa tá A culpa tá. <risos> a culpa é tá em ti, Opa, beleza, a gente vai tentar ajudar o Bigodon e é claramente ajudar vocês também. É, tentando explicar um pouco mais sobre o deck. É, o vídeo, galera, não é só passado, né? As dicas não são somente pra mim e também pra todo mundo que tá assistindo, porque o pessoal sabe que o Atin manda ver o negócio. Quando se trata de Clash Royale, meu filho, <risos> o negócio fica bom. Então, galera, não esquece já, antes de começar o vídeo, antes de começar a partida, deixar muito, muito like aqui embaixo, Eu trouxe o Atin, cara. Esse cara ganhou o The Crown Championship tipo, da América Latina. Deixa já se like, se inscreve no canal do Abigodão. Viu? A Tim falou, tá falado, cara. Tem que se inscrever aí, deixa o like, é nóis. Bora começar, bora puxar a partida, Tim. Bora, bora. Vamos que vamos. Então, galera, agora a gente vai jogando, a gente tá jogando contra o Timi Nerd, Nerd 1. Beleza, ó, começamos com coletores coletor, isso é bom. Ok. Né? Então, você vai querer defender a part na partida inteira e jogar seus coletores de lixir. É isso aí, ó, tá aqui, eu arqueirinhas, aqui, pode... Você poderia pode ter jogado os e... aqui um pouquinho atrás. Taco aqui ou não taco, taco né? Ixi, isso aqui vai dar ruim. Beleza, uh, okay. mas a gente beleza. Deixa quieto. Bom, a gente vai começar meio atrás né, no dano, mas o importante é manter a vantagem de elixir e tentar fazer vários Porque quando você chega no dobro de elixir e ter vantagem de elixir, na verdade você pode jogar um golem já Joga um golem pode, já? Pode, pode, pode jogar, pode jogar Pô, oh, ele tacou... Tá só pra gerar o deck lá. Vamos pra gente, vamos pra gente porque ele acabou perdendo mais uns campos Porque o, a ideia do deck... Taca aqui ou não taca tá o tronco? Não, não precisa, não precisa não A ideia preciso. do deck é você tentar sacrificar o dano da torre, espera um pouco e joga, deixa eu subir atrás Sacrificar um pouco já na torre e tentar é, levar Mais a torre um de uma vez Não, você vai querer jogar o um Relâmpago ali Beleza um, dois, três, Relâmpago e o Príncipe das Trevas agora E o Príncipe das Trevas aqui Isso Arqueiras ah, o... Arqueiras, pode fazer o seu push, porque a gente está com o Elixir e o chegando A gente vai levar até aquela torre direto, então a gente tomou muito dano no começo Mas em contrapartida a gente vai conseguir levar a torre dele nossa, muito bom. Nossa, que levou bom. uma torre legal então, agora dele. agora que te levou a torre dele, aí gente fica de boa e joga um outro corretor de elixir. Joga, não, não, do outro lado, do outro lado onde vai acabar o nosso. Aqui? Não, onde vai acabar aqui o nosso. Aqui Perfeito. Beleza. Ei, mesmo. O cara provavelmente vai tacar a corredora ali, é, eu já acho. já prepara a bucha sombria. Já prepara a bucha sombria. Aqui. Tipo... Tá... Não, não, não, não, não, você vai querer jogar no meio, no meio. No meio, tipo aqui. Não, no caminho, no caminho dele. Aqui, na, bem Isso. na frente, bem na frente Mas dele. Mas ele não jogou, nada, ele joga o do outro lado já. Será que o cara desistiu, mano? Esse Tine Porque a gente fez um... Não, não, não desistiu não. Não, não, não, não, deixa cair, deixa cair. Beleza, é, não, não vale a pena, mas gente... o lance é o lance aproveitar é... bastante o Elixir agora. Então ele basicamente jogou 4 de Elixir e a gente deixou, então a gente jogou um Golem por 4 de Elixir. Tá aqui a bruxa Sombria, é... né? Pode jogar a bruxa Sombria. Aqui atrás. Joga ali o Tronco também pra matar a Princesa, porque vai matar os nossos morcegos. Relâmpago lá. Não, espera. Não. não. Você tem... Joga o Espírito de Gelo, joga o Espírito de Gelo ali. Isso. Oi. Aqui, não era aqui, mais, tudo joga, bem. Era aí mesmo, era aí mesmo. Agora continua seu combo. Não, na verdade espera um pouco, joga o um golem lá no meio. Lá no meio. Continua aqui Isso, perfeito. É aí mesmo. Beleza, tacamos mais um golem agora aqui. O gole lá no meio. Pisco das tervas também lá no meio. Não. Opa, o que a gente a faz ponte agora? Já joga, joga na ponte. Beleza, joguei aqui na ponte. O cara gastou lixeira ali pra defender esse só meu não. gole. Taco mais o que aqui? Espera, só né? Essa só espera. Agora, agora.. Não, não se afoga, oh. pode jogar a mochisombri aí. Beleza. Porque, se você quiser, também não vale a pena investir oh. em o um push morto. Ali a gente viu que o push já não ia mais dar certo. Joga as arqueiras. E. o golem. Aqui na frente, né? Não, na verdade não, porque. A não, a fiz a errado. Até, a tinha morrido. Mas. Não, espera, espera, espera. Beleza. Joga agora. Perfeito. A gente vai. Nossa, mas aí demorou, demorou um pouco A gente tá acabou tomando... Tá Tá, defende, defende, defende Defende defende aqui, calma aí Espírito de Gila aqui Não precisava desse Espírito de Gila Não precisava, desculpa! Não. Uh, joga o um troco ali Ah, eu, ah, eu pedi até pegar a princesinha Mas não, vou é. pegar aí ela eu deu vou um pegar. passo Ah! <risos> <Não>. <risos> Faz o um maior... das Trevas Aqui? Recuado é, Recuado, recuado Vamos ver Tenta, tenta jogar Arqueirinhas Arqueiras, arqueiras, arqueiras, arqueiras. Ó, ele vai coisar aqui, tacar a bruxa sombria Defende, defende com tudo que você tem E no contra-ataque você joga o golem no meio Beleza vai, Agora tá, já, no caso, seria, ele vai tacar a torre inferno, sabia? Pode, pode, jogar, pode jogar, pode jogar o bola. A gente tem o um espírito de gelo ali chegando E as arqueiras vão matar a torre Beleza, ferro. vai Vamos jogar vai. o tronco, tronco aqui o tronco as arqueiras, as arqueiras Eu acho arqueiras. que a gente vai conseguir ganhar essa partida é, O golem vai chegar, ele chegou na torre, vai explodir E conseguimos ganhar Então a gente basicamente defendeu, juntou uma vantagem de elixir e com essa vantagem de vestir, a gente consegue <risos> fazer alguns plushes pra levar direto a torre dele Mano, Mesmo no começo perdendo metade da torre, a gente virou a partida É isso aí, cara, nossa, muito top, muito top esse deck, meu Beleza, então, galera, puxei uma batalha aqui, tamo na Montanha do Porco Tamo jogando com C. Raya... Sanati, Raya Sanati ok. Acho que é isso aí, é isso aí. ó, beleza essa partida, ó, joga o Cavaleiro ali e joga, joga o Coletor ali atrás do outro lado Que Tipo aqui, Sim. pode ter o Coletor é, aqui É importante você ter vantagem de elixir porque é um deck de golem, o deck de golem é bem pesado Ó, o que, que eu faço porque aqui? Defende com a Bruxa Sombria Bruxa Sombria, vai morrer aqui, né? E as Arqueiras, aqui, né? as, as arqueiras também as arqueiras. Ela vai morrer, mas vai ter os Morcegos ali Tá com mais alguma coisa ou não? Não, tá, tá de boa Aqui esses Morceguinhos aí vai dar... ó, ele errou os Morcegos, eu acho, não errou? Não, é, ele é com os morcegos. Pode colocar o príncipe da Serafas atrás do gigante, porque atrás do gigante, atrás do gigante... Que? Não, não, isso é na frente do gigante. Ah, deixa quieto, deixa quieto. <risos> Ah, tá bom. Tá aqui aqui sem querer. Aqui. Beleza. Uh, Será que vai dar dano? vai um bom, vai dar bastante dano. Beleza, então. Você vai dar dano, a é. não sei o que eu faço agora aqui. Me ajuda, Tim. Ó, quando estiver passando, você já puxa, puxa ele com o espírito de gelo e já joga um outro coletor de elixir. Joga o coletor, pode, pode jogar, joga o coletor pra pegar a bruxa sombria já, que você vai usar pra defender ali. E o tronco pra matar a princesa, que vai estar tá tudo de boa. Pega a princesa junto ali. A gente tá lutando tá okay. pra caramba, mas a gente tem muito elixir na frente. Tá ok então. É, beleza. Beleza. Então, como você tem dois coletores de lixeira em campo, vamos jogar. Ó, oh, o cara tá com o. Al... Al... Joga as arqueiras, joga as arqueiras. Joga as arqueiras. Ali. E o príncipe da estrela na frente. Na frente aqui. Enquanto fala é. na frente é aqui. Isso. Então tá. É, vai jogar um outro coletor Um não. outro coletor, onde ah. que eu taco? Aqui? Aí, Quem vai jogar tá assim, no lugar né? que caiu Isso, Beleza enfim. Ó, ele tá com mais coisa ali, Você você obrigada a tacar a bruxa sombria, né? Uh, isso, pode jogar A bruxa sombria Caramba, aqui Caramba, cavaleiro, menino 12 aí Pois é, mano Pode jogar pode jogar o tronco Tronco, aqui Então, então a gente tá defendendo só A gente vai defender, defender, tentar juntar muito elixir E chegando no dobro de elixir, a gente vai tentar atropelar ele com um push foge de gola Beleza, os arqueiros Os de gelo, não? Uh, Espírito de gelo pode jogar e joga, coloca um golem ali atrás Golem? É Que? Pra é, cá? Pode jogar em qualquer lugar Beleza Ok Príncipe das Trevas ou Príncipe das Trevas? Príncipe das Trevas, joga o Príncipe das Trevas ali Ixi, Isso aqui vai cair, deixa quieto, joga o Príncipe atrás do seu golem Você vai querer a brincha sombria atrás do golem porque é o melhor suporte que você poderia ter Beleza, é, né? ele vai levar. Joga os arqueiros ar ar ar junto. Aqui. Faz o seu push, faz o seu push. Deixa ele levar, a gente vai tentar dar três coroas. Joga esse piso de lá atrás. Como? Lá atrás. Uma travou aqui, de calma aí. Espírito de Joga o piso de Gelo para jogar. Pode jogar o golem da frente ali. Joga o nosso segundo golem. Já faz. Pode jogar tudo ali atrás dos golems. Só esse você está faz... com tanta elixir na frente que você pode jogar pode... tudo atrás. Pode jogar, Beleza. Tudo. pode jogar tudo. Pode jogar tudo. Que a gente vai dar três coroas nele. Beleza, cara, se a gente tá bem escurando ah, isso mudar. aqui. Ah, não jogar nos arqueiros. Beleza, tacar as arqueiras, taca as arqueiras de aqui. Pode jogar, de de gelo. Gelo. pode jogar um pouquinho atrás gelo. Um Vou do... tacar a Kiss é pra não matar é, essa. É perfeito. E mais o príncipe das trevas ali. Olha só o trator que foi esse poxa de gole. O cara defendendo isso aqui vai ser difícil agora. Tacar mais uma é. bruxa sombria. Mano, olha isso, cara. <risos> Eu fiquei até quietinho na partida toda, mas deu certo. Não, é, é uma... <risos> não acredito. <risos> Derrotado, cara. Eu não acredito. <risos> comemorando a caramba aqui. <risos> mano, por causa de tempo. Por causa de tempo, mano. Pô, eu, não acredito, é seguro, mano. Cara, mano. eu não acredito, mano. Eu bonso, não acredito, é? mano. Tá bom da Martina, né? Cara, eu acho que eu vou botar esse. Nossa, muito engraçado isso aí. Eu comemorando aqui. É Cara, a ideia... Nossa, mas a, a ideia do deck foi muito boa, mano. Sério, gostei disso. Botar um monte de gole, um monte de coisa. É porque a gente... Assim, se... Se a gente tivesse defendido bem no começo, uhum. dos coletor ali, defendido bem, porque minha defesa não foi muito boa. Mas se a gente tivesse defendido bem, a gente teria levado uma boa, três coroas, tenho certeza. Então, gente, eu espero que você tenha gostado. Eu vou usar bastante esse deck que o Atim passou aí para mim de Gol e o deck tá fortão. e Eu vou subir alguns troféus com ele, beleza? O que, é que o pessoal tem que fazer aqui no vídeo, Atim? Não esqueçam de deixar seu like, e se inscreva aqui no canal porque o Bigodão tem futuro. É isso aí, galera. Um beijo no coração de cada um e valeu. Saúde. Ô mano, obrigado aí por ter falado que eu tenho futuro viu? Os créditos agora vai ser maravilhoso Obrigado cara, tá em paz, beleza. obrigado então, e Depois eu te pago o restante, tá ok? Obrigado beleza. por ter aparecido no canal mas aí não é mais, mais tarde Ok, beleza